Antônio de Posse, cidade pequena do interior de São Paulo, que tem cerca de 24 mil habitantes. Mas eu tenho certeza que você a conhece. Afinal, seu cidadão ilustre faz questão de divulgar este nome diariamente para todo o Brasil. É claro que estamos falando do nosso amigo José Ferreira Neto. Ele jamais esquecerá suas origens e agora nós teremos a honra de conhecê lo fez questão de levar sua esposa e filhos para esta gravação. A pandemia o afastou dos familiares da cidade por oito meses. As abordagens começaram logo quando saiu do carro. Em Santo Antônio de Posse ou na Posse, para os mais íntimos, não tem jeito. Todo mundo se conhece e todo mundo se encontra por acaso. Meu pai tava no bairro do Zé do Dene aqui. Ali? É, o bairro do Zé do Dene. E aí eu nem vi, porque a cidade é Meu pai veio fazer compra no supermercado. Ah, foi por acaso, então? É, não, é. Foi por acaso. Agora a gente tá aqui no clube, né? No União Pocense, Pocense. É. Aqui foi seu primeiro contato com o campo de futebol? Aqui foi tudo onde eu comecei. No União é, treino de quinta-feira com o mais velho. É, jogando com o Guilherme, que era o nosso treinador. Guilherme, a é. propósito, o Guilherme tá aí. E ele não Nossa, sabe. Pai, muitos anos e ele, ele não vi. sabe, a gente armou uma surpresinha para ele. Ele não ah. sabe que você tá chegando. Bora lá bater papo com ele? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, é é de vez. rapaz. Nossa, senhora, satisfação boa. Entendeu? Tudo bom, Guilherme? Vendo do teu, tô. Quanto tempo que a gente te vejo? Bastante. Neto, ah. qual a importância desse homem na tua formação? Ah, Ai. É, Tudo começou com o Guilherme, né? O Guilherme, ele, ele tomava conta de todos os meninos. Né? De todas as categorias. Mas a importância da minha formação. Para eu ser o que eu sou hoje, para ter conseguido todas as coisas que eu consegui no futebol e também agora como apresentador e comentarista, ele é parte fundamental para eu ter conseguido isso. Né? Ele era gandula no clube quando não jogava. Por conta do seu diferencial em campo, chegava a atuar com os mais velhos do time. Lembra absolutamente tudo. Não esquece um nome. Momentos e a disciplina do primeiro treinador, o marcou. Fiz uma vez que o queria me deu uma suspensão forte, assim. Acho que eu fiquei uns três meses sem. Três meses? Acho que foi uns três meses sem jogar. E o banco era ali, ó. Mas eu nunca questionei. Não, falei para eles isso. Nunca questionei a minha. a minha suspensão. Você lembra o que você fez? É, eu fiz uma coisa errada. Uhum. Né? Xinguei todo mundo. E o, e o Guilherme, como sempre foi disciplinador, ele, ele, ele me afastou, mas eu nunca questionei a não voltar. Aí tinha jogos, e eu ficava sentado do lado dele, molequinho. Nunca pedi também para voltar. Passou um mês, dois meses, aí eu me lembro perfeitamente, cara. Ele tá sentado ali. E ele dirigindo o time. Aí ele falou assim, pode buscar a sua chuteira. Mas a minha chuteira já estava comigo. Eu sempre trouxe ela. Na expectativa é que ele pudesse deixar eu voltar a jogar. Você nunca pediu, mas nunca. você tinha esperança. Eu sabia que, ia, que uma hora ia acabar, mas eu, o tempo era o dele, não o meu. Ele tinha que fazer isso. Para que eu entendesse porque eu não tinha que fazer as coisas que eu fiz, e eu, quando ele falou, foi uma felicidade, foi muito bom. Foi muito o Neto foi bom, sempre foi um cara bom. O papo e a emoção no campo continuaram. Seu Carlos, pai do craque Neto, também participou, assim como o seu Wilson. Para quem não sabe, este foi o maior atleta que viu jogar na cidade. Seu primeiro ídolo no futebol, o maior até hoje. Tanto que, por pura admiração, nunca usou sua camisa, a 10 do União Pocense. Mas será o um Benedito! Quanto tempo! Que bom! Fico contente, viu? Tá tudo bem, né? Eu torço pra você sempre, né? Sou mau jogador da posse. <risos> O Neopossense disputou também a terceira é eu divisão, a divisão. E aí era gandu, e o serviço já jogava. Ele, ele já aparecia já aqui, ele vinha de, de Campinas. Ah, ele vinha desesperado para nos ajudar. E esse ajudar. respeito todo para o senhor, essa admiração? Ah, ele, ele, ele me conhece já e não sei, né? Acontece que ele, ele tinha um respeito comigo, mas ele carregava uma liberdade de expressão e falar o que queria, o que ele queria. Ele é... me chamava, muitas vezes, é, mandava eu pra aquele lugar. É. Com respeito. Com respeito. Se eu não -se, quer, Mas, mas ele falar, dizia assim... Pode falar, como é que oh, é? Ô, é oh, seu Wilson, o oh, senhor vai tomar no... <risos> <viu>? <risos> Entendeu? Seu Wilson, com todo <risos> o respeito, o senhor vai tomar no... <risos> <risos> <risos> mas ele já chamava muita atenção. Ah, pô. Aí ah, ele já era. E Quando que... ele... ele... Ele foi para o nós já sabíamos que ele era um era diferenciado, né? Era um jogador que não tinha, não tinha... Ele era diferente. E a presença do seu Carlos no clube é fundamental para contar a história do filho. Na porta do União Pocense, quando criança, Neto vendia cachorros quentes para ajudar na renda familiar. Então, o cachorro aqui é a entrada mesmo, mas eles fizeram tudo aqui, tá vendo? Mas eu ficava aqui, ó. Ah, você já ficava na é, parte interna. Eu já, é, porque aqui não era a parte interna. Era... Ah, entendi. Aqui era uma, uma, uma parede, que aí fez tudo aqui. E eu vendia cachorro-quente aqui, ó. Meu irmão João Carlos vendeu, meu tio Zé vendeu, tá no céu. O pai também foi um grande incentivador. Quando começou no futebol em Campinas, Neto voltava com ele de ônibus e descia neste ponto. Às vezes, faltava o dinheiro para a segunda condução. E os 10 quilômetros restantes... Eram feitos a pé. Tinha carro, só o Lucas, né, que tinha carro ali na minha rua. Tinha Era Curto, tinha Montesílio, tinha ônibus, tinha. JJ, né? É, mas não tinha à noite, tinha. né, Neto? Né? Você chegava, nós chegava às 10h30, 11 h do Guarani. Você treinava à noite com o Simão. Com o Simão, né? o Simão. Do... simão. Quando você do... chega do... para entrar eu em Santo Antônio de Posse, são 9 quilômetros, muitas vezes eu vim a pé. Com é ele. A gente parou lá. Nossa caminhada por Santo Antônio de Posse nos leva agora à escola Mário Bianchi. Local que Neto passou bons momentos e, claro, fez grandes amigos. Ah, eu tenho 54, Não, nós somos nós 66. Somos 66. A nossa nós somos geração, amigos desde sempre. A nossa geração, no começo dos anos 70, era um primeiro, um segundo, então a gente sempre estudou junto. A nossa... Ele era bom para ganhar Ele era bom? Estudioso? Porque ele o melhor, melhor aluno. É, hoje eu ele, ele sempre foi o melhor aluno. E eu o pior. Não, não. Ah, ah. Sua identificação com a cidade é impressionante. E a casa onde morou continua lá. A casa é da minha mãe, né? Mas a minha mãe mora no, no prédio, no apartamento do meu irmão. E essa outra casa é do meu pai. Essa é a casa do Valor, essa é a casa do Zezinho. A casa ali é do Lilico, a casa da Maria, a casa da Nenê. É, a a mesma ca... turma é aí. todo mundo aí, né? Assim, essa rua aqui, ela, ela me transformou, acho que num jogador de futebol, porque eu sempre joguei... Olha o Curitiba, eu jogava bola aqui, porque era tudo estádio, era tudo terra, né? Uhum. Eu fiquei aqui até os 20 uhum. anos. Mesmo jogando no Guarani, eu, eu morava aqui. Ah, você voltava. É, voltava de Campinas? Que... Era aqui mora... É, voltava morava aqui. aqui. E chegou a hora de conhecermos o grande amigo. Na verdade, um irmão. Ah, abre a porta aí, Neto vivia na casa de Lilico quando criança. Era considerado um membro da família e ele o ajudou muito. E às vezes, por exemplo, que ele vivia na minha casa, né? Nós éramos crianças, vivíamos junto aqui. E às vezes ele pegava sapato meu, eu dava calça, roupa minha para ele usar também. Sempre dividia as coisas com ele. Então. Tudo que tinha de, de fartura aqui, que na minha casa muitas vezes não tinha, era igual foi Eu nunca fui tratado diferente na mesa, na cama. Eu sempre me senti muito mais protegido familiarmente aqui do que na minha casa. Os netos de Lilico estavam na casa. Aí, meu amigo, as lágrimas correram soltas. Quando eu vi os filhos do William, eu vi eu e Lilico. É. Ia falar isso pra você. Pô, por Deus do céu. São os netos, né? Cara, olha aqui. A hora que eu entrei, eu vi eu e o Lilico, cara. Quando viu vi o... é, quando eu vi os dedos dele, é. Eu vi o, o, o, o mais novinho, é ele escrito. Aí eu me vi quando eu e o Lilico era pequeninho, cara. Eu, eu me reportei a há quase 45 anos atrás. E este lado sentimental do neto tem uma explicação. É que ele saiu muito cedo daqui, né, e deixou os amigos, né, e a grande parte dos amigos dele ele não vê faz muito tempo. E aqui é o lugar que ele sente em casa, né, ele sente o neto, né, o neto, não o neto da mídia, o neto do Corinthians, ele sente o neto. Quando você tá com o coração apertado, quem você procura? Sua mãe, né. Santo Antônio de Posse pra gente é... É onde a gente se encontra, encontra a raiz, encontra o eu, né? E por falar em mãe... Ah, ele deu, sim, trabalho. O neto foi um menino assim, sabe? Ele falava muito palavrão ali no Mar Bianchi, ele... Posso falar? Pode falar tudo. Eu tinha três meninas que viviam com ele ali na, na escola do Mar e elas estudavam junto com ele, né? Aí ele tirava, fazia xixi tudo na cabeça das meninas, né, Neto? Não lembro, senhor. Ah, você não lembra? Agora não. você não lembra das coisas ruins que você fazia, você não lembra, né? Na criança? Se lavorei. De lá da rua, ele tacou uma borracha... Borracha não, acho que é a bola. Bola não, era uma borracha. Ah, tudo bem, é uma lá. bola, uma borracha, Você sei o que quer. Que Aí tudo bem. O que a senhora fez? Aí eu peguei e dei, menina. Peguei a vassoura, estava lavando o quintal e dei, mas dali eu taquei a vassoura, pegou aqui nele. Desmaiou. Mas por isso que ele tem problema, né, quase um pouquinho. Né? Ele desmaiou. Eu falei, matei ele. Nada disso. Ele continua vivíssimo e muito orgulhoso da mãe. A minha mãe nunca deixou a gente de lado, a minha mãe tratou os filhos de uma maneira muito bonita. Né? Uma mulher que teve as suas decepções, como todos nós temos os nossos problemas. A minha mãe foi uma mulher e é uma mulher é, que ajuda todos os filhos, todos os netos. Até um amor pelos netos que é uma coisa impressionante. Isso Tem é 16. muito bonito. José Ferreira Neto, o filho do seu Carlos, da dona Cida, amigo do Lilico, pai, irmão, tio, marido, companheiro. Um cara que nunca deixará de falar o que pensa e sempre carregará com muito orgulho suas histórias, seu passado. E sua gente. A minha vida é essa aqui. Eu gostaria muito de estar mais aqui. Mas não, dá mas tempo, não posso, né? não porque pode. eu tenho que trabalhar. Eu fico feliz da, dos meus filhos estarem ali. Meus quatro filhos estão aqui. Meus quatro. Porque... <risos> o João foi buscar a uma... ah. Porque eu fiquei muito tempo sem ter meus filhos por perto. Eu fiquei muitos anos sofrendo. Minha mãe sabe disso porque... Nas horas mais difíceis da minha vida com os meus filhos, é a minha mãe que falava, calma, vai passar. Quantas novenas ela fez para que eu pudesse ter a cabeça no lugar. E estou fazendo ainda, verdade. né Porque há seis anos atrás, vocês não sabem o tanto que eu sofri por causa dos meus filhos. E hoje os meus quatro filhos estão aqui. A Luísa, o Gustavo, Gustavo, o João, o João e, e o Júlio. Júlio. Eu fiquei feliz hoje. Só por isso eu já ganhei... É, um dia, o ano amor. da minha mãe poder estar do lado do meu pai. E há oito meses que eu não fico do lado deles e eles poderiam estar aqui e eles fazerem isso por causa de mim, porque eles estão aqui por causa de mim. Porque se fosse por causa deles, eles não estariam. Não. Né? Então eu sei o amor que eles têm por mim e eu agradeço do fundo do meu coração, porque vocês puderam proporcionar isso para mim e para minha família. O que eu tenho para ele é dizer que é um irmão que eu amo. É, Queria eu ele como um pai, que ele sabe disso, um pai de verdade, que sempre me ajudou, né? Sempre esteve do meu lado. Pessoa que eu mais tenho admiração. É isso. Obrigado. senhor. Fazia tempo que eu não via meu irmão, cara. Sim. E ele é São Paulino, né? Aí pro São Paulinos, que às vezes fica bravo comigo, né, Souza, que a gente fala, né? E aí poder ter uma família tão bonita quanto essa, né? Ter você de amigo, Veloso. Tem poucos amigos, você é um deles. Souza, Vinícius. É muito feliz. Está junto desde 89 também, né? E é. a história... A gente estava falando durante a matéria que quando algumas perguntas que o Tiago faz e alguns lugares que a gente está durante é. a matéria abre umas janelas, né? É, a, gente... a gente volta, é. lembra tudo como foi no começo. A, a gente pode... Né? Eu sou um cara muito duro, assim, às vezes, mas a gente pode perdoar, viu? Perdoar quem? As pessoas que talvez não tiveram o entendimento da vida, né? Pô, Aonde eu cheguei, gente? Tô na bande, velho. Né? Sou ídolo do Corinthians, do Guarani, né? Sou amigo dos caras. Conheço o Zico, conheço o Rivelino. E agradecer a todas as pessoas que fizeram esse... Origens, né? Nosso. E agradecer minha mãe, meu pai. Minha esposa, a Sandra, que... Eu acho que ela... A Sandra conseguiu, a pessoa que mais me entender, né? Porque é difícil conviver comigo, porque eu sou muito duro. Mas eu sou, ao mesmo tempo, uma pessoa do bem. E aí a gente vai colhendo o bem, né? A gente colhe o bem e a gente perdoa. Obrigado, Sandra. Eu te amo, obrigado aí a todos os meus filhos, obrigado a todas as pessoas, obrigado a todo mundo que fez, todos vocês que estão aqui, todas as pessoas que participaram durante esse ano todo aqui com a gente, das dificuldades. Que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar todo mundo. E parece que tem uns gols meus aí, né? Se inversa os gols, tá morto. <risos> vai e olho no lance! Ah, do Confira comigo no replay! Na, na, na, neto! É dele a camisa número 10! Eram jogados redondos do segundo tempo, 18 minutos agora no placar do Pacaembu. Corinthians 2, Bahia 1. A frente para o Ramon, viola jogando de lateral esquerdo para Neto. Vai tentar arrancada no fim do jogo. Pode meter de pé esquerda esquerdo. Gol! Do Corinthians na ela olho no Lance é, é, do Corinthians, confira comigo no replay. Na, na, na, na, neto. É dele a camisa número 10. Que coisa, hein? Tem a gente que fez isso, né, Veloso? É, é, Às vezes não dá, acredita, tempo, né? A gente, era a gente mesmo. É, hoje, eu, eu saio de férias hoje, tá? Tá gravado o programa de amanhã. Queria agradecer a todas as pessoas que... Eu não gosto de falar telespectador. Acho que as pessoas são nossos amigos, né? Como o Vinícius é hoje, tá emocionado ali de ver, né? Que é legal, né? A gente... É um cara muito generoso, cara. É. As pessoas que não te conhecem aqui no dia a dia, nem imaginam. É, é Quando você ajuda as pessoas. É. A verdade, eu vou falar só uma coisa que eu fiz aqui, que eu tenho muito orgulho de mim. Pela Lindinha, é, o filho dela se formou em arquiteto durante cinco anos. Eu dei a faculdade para ela. E ela é muito grata a isso, né? ao Gabriel, a todo mundo. É, então, a Band faz com que a gente possa né, ter esse tipo de visão, né? A, generaliz... a gente ser grato pelas coisas, né? Acho que é um programa, eu não gosto muito de fazer programa sobre mim mesmo, porque eu já apareço tanto na televisão, eu já sou, né? E é, mas a amizade nossa aqui é muito forte, né? É muito forte, mas esse, esse Origens, ele mexe muito com a gente. É, cara, ele a gente foi assim. resgata... E cada um né? que eu vejo, o seu também, que foi impressionante, parabéns ao Tiago, né? Pela matéria, a gente não tem como não se emocionar. É, é. Então, eu queria desejar para vocês um bom Natal, um bom Ano Novo, né, que a gente possa nos reencontrar, ou aqui, ou em outro lugar. Né? Porque eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa é, ser melhores, como, os, como humanos. Né? A gente precisa melhorar. E com alegria, com bastante alegria, com muita... Né, ganhando dinheiro, é, fazendo as coisas que gosta de fazer, passar um Natal bonito com a, nós que temos um filho novo, né? o Tunicão e o Nossa, Júlio. Um amor, né? Uma, uma coisa, que uma benção que Deus deu para nós dois. Acho que a gente foi merecedor disso. O Joaquim, que está lá em Porto Alegre, o Souza, Vinícius Buena, todo mundo. Obrigado, ó, pessoal da Rádio Bandeirantes. Obrigado de vocês poderem ter proporcionado para a minha família uma coisa tão bonita quanto essa. É, e eu queria terminar o programa Só agradecer Agradecer por, por a gente poder estar presente aqui E que os donos da bola venha forte Pro ano 2022 Em muitas cidades e vamos terminar o programa A gente vai comer aqui Vamos tomar um, vamos jantar aqui Eu queria terminar com o meu irmão Richard tá Boas férias pra você Beijo pra todo mundo